Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito da insônia, esse mal que acomete tantas pessoas. A insônia é a dificuldade de adormecer ou aquele sono fragmentado, a pessoa acorda irritada, com dor de cabeça, cansada, com fadiga. A insônia pode desencadear vários outros problemas e o que, que acontece? É muito interessante a gente pesquisar da onde está vindo essa insônia. Será que é algum medicamento que eu estou tomando que está provocando isso devido aos efeitos colaterais? Será que eu estou comendo muito antes de dormir uma comida pesada e que está prejudicando isso? Será que eu estou muito estressado, muito ansioso, com muita dificuldade de desligar os problemas do dia? Ou fico muito angustiado com o outro dia que irá vir... Será que algum tipo de alimento, a ingestão de alguma coisa, como álcool, a cafeína, é, a Coca-Cola, prejudica o meu sono? Será que eu tô tomando pouca água? Porque uma boa hidratação também se resume a um bom sono. Então, o que acontece? A gente primeiro precisa investigar. É, eu tô fazendo pouco exercício físico, porque é muito bom a gente fazer exercício físico, liberar a endorfina, deixar o corpo cansado pra poder dormir melhor. Também é importante, além das atividades físicas, procurar algum relaxamento, né? Antes de dormir, tomar um banho morno, deitar, desligar tudo, celular, computador, tablet, televisão, luzes, é importante dormir no escorino para que a melatonina né, seja liberada, para que a gente tenha um melhor sono, é, evitar barulhos, deixar o quarto aconchegante. Então, assim, é importante ver o que está que acontecendo. Será que é meu hábito alimentar? Será que é um problema mais psicológico? Será que é algum tratamento medicamentoso? Que tá ruim para insônia? O que que tá acontecendo, né? Para tá me dando essa insônia e depois para fazer para melhorar isso, né? Sempre buscar um relaxamento, deitar antes, né? Da hora que quer dormir, para você ir se desligando, é deixar tudo escurinho, calmo. Se quiser pôr uma musiquinha. Leve, tranquila, que induza ao sono, e a hora que estiver pegando no sono desliga para poder ficar o silêncio, para dormir. Então, assim, tem alguns recursos pra gente fazer, para ter uma noite melhor de sono, então procurar se desligar dos problemas, o que foi, foi, o que vai ser, ainda vai ser, não adianta a gente ficar pensando, ansioso, angustiado, estressado, irritado, se tiver com alguma dor, é, providencia aí um analgésico para eliminar essa dor, para que você durma tranquilamente, é, procura tomar um copinho de água antes de dormir, não coma nada muito pesado, Evite álcool, cafeína, a nicotina, todas essas coisas faz com que provoque aí uma insônia. É muito importante também evitar os cochilos durante o dia, porque isso também vai estar tá prejudicando o sono. Deixa pra dormir na hora que for pra dormir. Tira esses cochilos né, durante o dia. Cansa o corpo, relaxa a mente, toma um banho antes de deitar Procure se tranquilizar, ouve uma música de meditação para se desligar dos problemas do dia, que é para acalmar a cabeça, as emoções, para conseguir dormir melhor. Então, essa foi a dica de hoje a respeito da insônia. Se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha no YouTube. Curta, comente e compartilhe os vídeos. Um abraço e até o próximo!